O nome é multiverso da loucura. Sim. Apareceram muitos vilões. O que significa não vai ter um vilão fixo. Certo. Aparece o gorra. aparece o Doutor Estranho do Mal. Eu acho que o Doutor Estranho do Mal ele não vai ser do mal. O, aquele que aparece, quem sabe que é de warife. Não, não tô falando de warife. Ah, tá, ali, tá, é tá, tá, tá. o Doutor Estranho Ah, verdade, verdade. É. Apareceu o Doutor Estranho do mal. Sim. E apareceu o Doutor Estranho lá no, no nível ápice dele. Sim. Que é com o cabelinho amarrado. E. com O cabelinho amarrado não tem os quadrinhos. É, é o carro preto e vermelha lá. Que é uma fase que eu acho muito legal dos quadrinhos. Mas aparecem muitos vilões. Sim. O que significa Sim. que realmente o filme vai ser uma loucura. Sim. Porque ele vai te jogar uma parte de informação. Você não vai entender nada. Você não vai entender nada. E eles não precisam se explicar. Porque tá no nome. É. É uma loucura. Você só vai. Exatamente. Você só entra no nome e vai. E aí que tá. Eu acho que entregou muito por causa disso. Porque já entregou um monte de vilão. Sim. Por mais que não tenha entregado o nome, igual, por exemplo, do Shumaguá. Que eu achei o cúmulo se Gargantus o nome dele. Por conta, do... por conta do... dos direitos de estar com o cara do Kona. Uhum Mas. Já entregou muito.